do povo indígena Guajajara, do território indígena Arariboia, no estado do Maranhão. É um momento de um autoritarismo violento que a gente está vivendo. Uma ameaça muito grande né, para nós, povos indígenas, porque essa política, hoje adotada é no mundo inteiro, né, de desenvolvimento, desenvolvimentista, hoje as pessoas estão muito distantes da da terra, né? estão muito distantes da natureza e estão acabando com tudo. O, o racismo que, tem, que, que vem sendo expressado no Brasil é o reflexo também desse momento que a gente está vivendo. Né? Só que chega um momento que a, a violência, né? a morte do, do, dos parentes, né? essa ameaça de, de, de acabar com nossos territórios faz esse despertar. Estamos fortalecendo nossas bases, fortalecendo a nossa luta com outros povos, com outros territórios que também enfrentam os mesmos problemas, que também enfrentam desmatamento ilegal, que enfrentam mineração ilegal. E as mulheres vêm para frente também, para a linha de frente, dizendo não, a gente está junto, a gente está preparada, a gente também quer lutar e a gente não vai ficar assistindo tudo isso. Nós conseguimos trazer a pauta indígena para o centro do debate político. Porque a pauta indígena ela não se dissocia, dissocia, não se separa da pauta ambiental. Assim como está ligada também com a pauta de direitos humanos. Né? E nós, mulheres, temos todo esse cuidado, esse reparo, né? essa sensibilidade para estar tá fazendo essa luta articulada, né? conectando todos esses temas. Essa grande sensibilização mundial para que as pessoas entendam o sentido da mãe terra. Nós, indígenas, para poder manter a nossa identidade, mas o mundo inteiro para garantir a própria vida. Né? Estamos hoje, a, a, né, junto, alinhadas, com várias mulheres do mundo que se levantam também, protagonizando a luta. Então, nós estamos assim querendo contar uma nova história. Então, quando a gente diz que nós somos a cura da terra, é que nós, povos indígenas, né, não nos separamos. Nós somos o território, né? nós somos a mãe terra, nós somos a água, nós somos a floresta.